Fala pessoal, beleza? Franz Rezende para falar sobre o calcanhar de Aquiles dos azulejistas Orçamento Hoje eu vou te explicar porque que muito azulejista toma bomba no orçamento É um negócio muito simples, só que muita gente erra Bem rapidinho aqui uma dica para vocês, não tomarem bomba no seu orçamento Claro, ninguém, ninguém quer ser o prejuízo, todo mundo quer ter lucro só que para você ter lucro fazendo um orçamento de bisavestimento, você tem que ter cabeça. Sabe por quê? É, se você der preço por telefone, você não vai saber, por exemplo, que na obra que você deu preço por telefone, o preço generalizado para todos os materiais, vai ter um material grande formato como esse, vai ter um piso 60 por 60 como esse, e vai ter um revestimento 10 por 20 como esse aqui. Se você der preço para esses três tipos de materiais, o um único preço, você já tomou bomba antes mesmo de pôr a mão na massa. Entendeu, pessoal? Por que muitas legistas levam bomba? Porque dá preço por telefone, sem conhecer o material, sem saber a complexidade da obra, sem saber nada da obra e dos materiais. Franz, como que eu aprendo a fazer o orçamento direito? Pessoal, Tem no meu e-book, que eu desenvolvi com todas as minhas técnicas de orçamento, tem uma coisa que eu explico bem detalhadamente para vocês, que é... Como fazer a visita técnica? É na visita técnica que você vai ver que tipo de material você vai assentar, quais os ambientes e como você vai poder dar preço para cada tipo de material, montar um plano de negócio para o seu cliente e apresentar para ele um orçamento fechado e não por metro quadrado. Todo azulejista que pega piso por metro quadrado corre o risco, não estou dizendo que leva prejuízo, corre o risco de levar prejuízo. Se você faz a visita técnica, vê cada material, cada ambiente e detalha tudo isso com os valores correspondentes a cada tipo de material, como eu exemplifiquei nesses dois, e monta um plano, um orçamento para o cliente, apresenta para ele, pessoal, tudo isso vai fazer você ter lucro no seu orçamento. Quer aprender como fazer um orçamento para ganhar dinheiro? Nosso ebook está aí para te ajudar. Fui.